you Amigo e minha amiga, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus E olha, eu vou dizer que eu tô muito feliz Porque até que enfim lançaram alguma coisa Que eu sou bom, e eu sou muito bom mesmo É sério, velho, e bom o quê? Simulador de mendigo E eu tô, mano, agora eu tô muito animado Porque eu creio que eu vou me dar muito bem Aqui, porque, mano, falando de mendigo Meu filho, tá falando de mim, né, velho Vamos lá, vamos jogar e eu espero que você goste Desse conteúdo, porque Eu vou gostar de fazer isso, eu vou ter certeza E eu espero que você também goste, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa parada aqui Porque eu, eu não assisti, véio, eu não assisto nada Eu juro, eu não vejo, eu só olho assim O que tá legalzinho assim nas pistas E a gente vai e joga, então ó, likezão maroto pra fortalecer E se inscreve aí se você não for inscrito Que é o de paraquedas, tamo junto? Beleza? Vamos lá Vamos assistir essa parada aqui, que liga pai Aqui nós é mendigo na parada Você perde, ah tá, você perde uma saúde E uma velocidade normal quando seus Medidores de necessidade estão esgotando Ah, tipo, acho que a gente fica mais lento, né? Tá, vamos lá ah, Seus medidores de necessidade se esvaziam Iam a uma velocidade normal Rn Inimigos causam dano é, Padrão Tá, vamos ver o que que é Você causa dano padrão Mendigos inimigos atacam sua base Em menor número Vamos aceitar Bora lá Mano, será que nós vai brigar com mendigo? Nós vai fazer todas as paradas aqui, mano? Tô curiosão, velho Beleza, tamo acordando Cal, você está vivo? Eles nos é, pegaram de jeito, né? Mendigo. Hã? Caceta, você não lembra de mim? Eu sou Carl, Carl Katman, seu melhor amigo. Eu sou... Ele é um carrinho. Ou pelo menos era. Até Ville e me transformar em um carrinho de supermercado. Agora precisamos pegar nosso corpo de volta. Ah, a gente não é rico, pobre mesmo. Ah, seu cérebro também. Eles cortaram fora, tipo uma metade dele. Ou talvez... Hã? Não nada. Não esqueça, eu te ensino todas as paradas. É pra isso que servem os amigos. Vamos começar o básico. Você tem que comer e beber para sobreviver. Ainda lembra disso, né? Ah, então por que você está morrendo de fome e sede? Comer e beber, necessidades básicas. Tá, beleza. Você precisa procurar comida e bebida na sua carta para sobreviver. Procurar por algo para comer nessas latas. Tá, beleza. Vamos lá. Já dá logo uma bicuda na lata, porque aqui nós tá como? Com fome. Como é que eu pego aqui? Ah, aqui levanta a mão. Boa garoto, tem logo um pãozinho Ué, eu chutei o um pão bicho Tá, calma, você vai comer se quiser sobreviver Como que eu pego aqui ó Beleza. Como que eu como, cara? Deixa eu ver. Para consumir o item. Ah, tá. Tipo Minecraft, né? Pode crer. Beleza. Será que eu já pego o carrinho? Aposto que tem mais coisa nessas latas. Ah, eu posso chutar mais vezes ela. Aí, ó. Beleza. Nossa, mano. Nós tá como? Tá em excesso, bicho. Nós tá comendo o restinho do restinho. Não, agora não tem mais nada. Aqui, ó. Vida nas ruas. Beleza. Tamo com sede e água baixa. Mano, o carrinho anda sozinho. Que doideira. Olha, a gente mexe no... Vamos mexer no saco de lixo. Merda. Tucata. Opa, beleza. Acho que isso aqui a gente pode pegar, né? Você pode armazenar e, e, é, itens, cal. Tá, vamos lá. Puta, Ele quebrou a lata. Não. Você é burro, cara, que loucura. Sucata é legal, mas a gente ainda precisa de algo para comer. Beleza, a gente consegue correr, ó. Ah, tá. Nossa, tudo que é lixo a gente pega? Tá, e para... Ah, tá, aqui eu seguro para procurar. Nada, é. Bem, parece que não tem nada para beber por aqui. Agora vou ter que dividir uma própria comida com você. Eu não entendi o que ele falou eu Estava contigo todo eu tempo eu É, eu sei, não posso comer ou beber água não, não sei se tá... Ué, mano, você é um carrinho, você come, velho. Não, não vou, não vou, vou deixar você morrer. morrer não olha assim, cara Interaja com o Cal, beleza, vamos ver Ele tem hot dog, ó, oh, ele tem cachaça O que, que a gente pega? Ah, beleza, vamos ver aqui, ó Pegar, pegar, pegar, pegar Pegar, pegar, pegar, pegar Beleza, vamos comer? Preço de venda A gente pode vender os itens também, que legal Tá, e consumir, pegar um é o R né Beleza Ô carrinho Beleza cara Se a gente quiser pegar o seu corpo de volta É seu cérebro A gente vai ter que precisar de poderes especiais Você é o mestre dos pombos Mano mentira Isso mesmo Mas seu viveiro de pombos está quebrado Aposto que pragas roubaram bichinhos Enquanto o Varley fazia não sei o que Sei lá Nem sei Os pragas Uma das grandes de mendigo que coloca ah, Mentira tem gangue de mendigo, e velho Nossa, mas demora pra falar pra caraca, né, velho Vai logo, carrinho Vai logo, vamos aí, mano Vá para trás do crawl Do crawl interaja para abrir o Digito M Ué, o que é isso aqui? Isso é pomba, será? Aqui é o mapa, né? Mano, nós tá pilotando o um call, velho Opa Nossa, mano, que viagem, velho Uhul -huh. Mano, que da hora Continua empurrando. empurrando. Vamos lá, a gente pode andar na rua. É o Uno, mano. Olha o Uno. Tem uma obra ali. Mano, olha isso. É só o Uno, velho, o bagulho. É um não, mano. É da telefônica o bagulho. Uhul. Para frente, menino passando. Será que a gente pode pegar essas latas de lixo? Espera aí. Dane-se, pegar o lixo. Que lixo? Ah, eu não posso pegar o lixo, não sabia, mano. Ué, tá, beleza, vamos lá. Puta, mano, eu não podia largar o carrinho. Uh, sai da frente, doido. Mendigo passando. Mendigo passando. Vamos lá. Mano, nós andamos mais rápido que os carros, velho. Vamos lá, vamos ver. Mano, olha isso daqui, cara. Que da hora, mano. Olha a cidade, bicho. Será que a gente tinha que atravessar? Foi mal. Vamos atravessar no... na rua, na rua. Leis. Tá, bicho, hein? Vamos lá. Mano, nós vai, nós vai tretar, velho. Certeza que nós vai tretar. Ó o aí, ó. As missões disponíveis estão marcadas nas letras do mapa. Entre na área designada para iniciar a missão. As missões principais estão marcadas com C de Carl. Beleza, concluído. Vamos lá. Lá tá hey, ele, my... Ei, Perebento. Fica aí. Finge que tá olhando pro outro lado. Eu faço mesmo. Beleza. Assim que posso trocar uma ideia com você. Não, vamos... Peraí, ele tá falando comigo ou com o carrinho, mano? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não, não, não, não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Eu sei que você veio, seus pão foram roubados, Sem onde estão, pretendo, uh, pretendo um dele, tá, ele quer um dele Mano, olha esse nossa, olha um o mendigo, logo os palavrão na cara dele tatuado, velho Melhor essa facada do que outro tipo, nossa mano, 10 conto? Tá bom, vou mostrar como tomar dinheiro das pessoas de qualquer forma nós vamos ter que meter a bronca nas pessoas, mano Perdi dinheiro acontece de dois passos Primeiro, você escreve uma mensagem numa folha de papelão Daí balança a caneta Tá Quando mais elaborada for a mensagem, mais dinheiro você receberá Tem que editar uma mensagem no momento Beleza Vou ter que escrever Tá Ainda bem que tô com sua caneca da sorte Cadê minha caneca? É isso aqui? Cadê minha caneca? Não, não tá, não. Cadê minha caneca, velho? Cadê minha caneca, ô lixinho? Ah, tá, Otávio. Beleza. Agora o que, que eu faço? Eu tenho que fazer um desenho. Beleza, tá na hora de mostrar as suas habilidades. Uh, deixa eu ver aqui. Eu tenho que escrever em inglês, será? Quando tiver no seu momento de desenho. Tá, eu vou fazer um... Deixa eu ver aqui, ó. É, vou fazer aqui um símbolo do YouTube. Será que eu vou ganhar quanto aqui no símbolo do YouTube? <risos> Vou escrever aqui, ó. Vou colocar aqui, um símbolo do YouTube, o um botão. <risos> ó, ó, vou escrever aqui. em quer, quer ver, ó. E Agora vamos fazer um, uma carinha aqui, ó. Um emoji, ó. Um emojizinho e dos olhinhos. Aqui, aqui. Aí eu vou fazer uma carinha, o nariz aqui. Eu vou desenhar os dentezinhos. Aqui a boca, aqui, ó. O nariz, aqui a boca. Ó, oh, o nariz eu já fiz aqui, ó. O resto da coisa aqui, ó. Beleza. Ó, ó. Cabelinho. Beleza. O cabelinho aqui que nós manja. Pai manja do cabelinho. E deixa eu fazer o joinha aqui. O dedinho de like. Ó, ó, ó. Like. Beleza. Vamos fazer a unha do dedo e... tunga tunga tunga Beleza. Vamos lá. Já tô com a minha... Nossa, eu tirei de menos, cara Ah, que, que isso, pô Ó, oh, eu tenho que pedir pras pessoas Vamos lá, vamos lá, vamos pedir pras pessoas, vamos lá me Conseguiram meus primeiros 10 reais hum. Thanks, bro okay, going, Vamos lá, vamos pegar dinheiro, vamos pedir dinheiro O cara vê um mendingo sai andando, ó E aí, mano? Sorry, I don't have any spare Boa, garoto. Por que que você correu, cara? Que o pai tá precisando de dinheiro, mano. Vamos lá. Obrigado, senhora. Nossa, que filho da peida. O que que ele falou aqui? Ah, o cara da loja não doa. Empresário, dá uma moeda aí. Obrigado, senhor. Você é muito gentil. Quanto a gente já conseguiu? Três e pouco. Polícia, tudo bem? Ixi polícia não pode pedir, não, mano. Ei, ei, ei, bandidão. Aê, bandidão. Tamo junto, brother. Ô, oh, ô, oh, senhor. Beleza, cara. Vou pegar esses caras, mano. Esses caras aqui. Empresário parece que tem. Ô, oh, boa, empresário. Boa, garoto. Valeu, tamo junto. Boa, mano. Meu desenho é muito bom, cara. Meu desenho é muito bom, mano. Sai da frente do empresário. Ele vai me dar dinheiro. É, mano. Eu tô pedindo ajuda. Obrigado. Ei, ei, Joe. Se inscreve lá no canal, beleza? Tamo junto Ei, ajuda aí, mano Se inscreve lá Filho da puta Política, velho Olha esse cara, velho Sai da frente Ah, você não quer me ajudar, seu Zé ela Nossa, deu vontade de socar aquele mano lá E esse aqui eu já pedi? Olha que cara... Mano Nossa, o polícia é bravão, hein, mano Vamos lá, vamos atravessar aqui a rua Ei, senhor, se inscreve no canal Ah, para, cara Nossa, é difícil conseguir inscrito na cidade Ei, mano, se inscreve no canal, mano Boa, garoto Obrigado, se inscreve no canal, ô, Wolverine Valeu, Wolverine Ô, não corre não, Wolverine Ô, vou ajuda aí, pai, ajuda nós aí, pai minha família tá passando aperto aí, tá ligado? ai, que... nossa, acho que é porque eu já pedi para ele, né? ó o mano ali, ó, ô, oh, ei, ei, Joe dá, uma, dá um negócio aí, pai, se inscreve no canal aí valeu, mano, ô, oh, senhor, inscreve no canal boa, garoto ah, não, mano, esses caras tá de sacanagem, velho eu vou socar esse maluco, mano já tá ficando... ai, quase atropelou eu ai, meu Deus, corre, corre, ei, tio, calma oh, oh. chega aí, Joe me ajuda aí, pai. Ei, senhor. Ajuda aí, Wolverine. Boa, garoto. Obrigado. Deixa eu ver quanto que a gente tem. Já temos 16. Bora, a gente já tem o dinheiro. Nossa, foi muito rápido, mano. Meu desenho foi muito bom, cara. Muito bom. Olha ah, lá, conseguimos dinheiro. Foi um prazer fazer negócio com vocês. Vai encontrar o seu pomba no final. Ah, uma das pagas estão com uma na gaiola. Tal, tá, com segurança. Melhor apresentar antes seus primeiros 10. Boa, vamos lá. Cadê o cara? Cadê o cara com as minhas pombas? Ei, Joe, cadê minhas pombas? Cadê minhas pombas, mano? Perdeu alguma coisa? Veio tomaram. Precisa do passarinho, é? Aqui você só vai tomar... Olha, mano. Olha isso! Mano, eu vou socar esse cara, velho. Mostra o dedo do meio. A letra T. Toma. Abre o bagulho. Mige. Vou mijar nele. Mijei na cara dele. Vem, toma, toma na cara. Ah, seu bosta. Toma, seu bosta. Eu vou mijar nele. Toma. Chupa aqui, ó, ó. Ó, aqui, ó. Ah, te lascar, rapaz. Vem aqui, pombinha, com o pai. Pai te ama. E aí, carrinho, representei? Por enquanto, esse carinha é seu único pombo. Pô dela, nossa, cara. Hoje é um dia dos gêneros mudaram o tempo todo. De qualquer modo, seu pombo parece mais fraco do que o costume. Pode falar com a dona pomba, talvez ela possa ajudar. Nossa, mano, dona pomba, velho? Que isso? Oh, solta! Um carrinho de compra-falante. Nossa, velho. Fica paradinho aí, vamos soltar o tom. Mano, eu vou socar esse cara, velho. Vou mijar na cara dele. Preciso de uma ajudinha. Uh, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Shuriken. Parece que você recuperou a Shuriken. De pombo. Nossa, Shuriken de pombo. Véio. Meu Deus, mano. Ela voa na reta do cara. Não, eu quero muito jogar isso, velho. Vai, vai, vai, vai. Eu tenho que acertar ele na cabeça. Você pode aprimorar pra, pra. Nossa, mentira, cara. Eu vou fazer uma Shuriken de pombo, bicho. Vamos lá, mano. Vamos jogar muito. Vamos lá, jogar Shuriken nele. Ih... Shuriken Shuriken Nossa, a pomba perde vários, tá ligado? Vamos guiar o carrinho Opa, peraí, peraí Esqueci de um detalhe Vamos guardar a pomba agora Pera aí, vamos guardar a pomba Vai lá, pombinha, fica com Deus Mano Esse bagulho é muito legal, cara Cadê? Pra onde a gente tem que ir? Eu não sei pra onde a gente tem que ir, mano Vamos Leve o Pomba, a Dona Pomba. Vamos atravessar a rua aqui sem olhar, que nós é vida louca. Será que eu consigo pegar um, pedir um dinheiro enquanto vamos indo para pro bagulho lá? aí, primeiro, vamos abrir o um mapa, porque eu não sei nem onde eu tenho que ir. Aqui é a Dona Pomba? Não, aí, acho que é aqui, né? Dona Pomba, acho que é ali. Vamos ver aqui por onde que eu tenho que ir, beleza. Vamos por aqui mesmo, ó. Ah, ah, ah, Chegamos aqui, ó. Olha o tamanho do bichão. Nove da mati no dia, tá para começar. Não acordo muito cedo, sou meio marajá. Parece que não somos nunca um visita, visita a Dona Pomba Eu não acredito que ela nos enxurtou Tinha certeza que ela ia comprar o bicho Mas eu sei como... Ah, ixi, ó, falou logo um palavrão Vão pra cima e acabem com ele Puta, é, grilo, mano, pega a Pomba, pega a Pomba Mano, cadê a Pomba? É, não sabe Pega a Pomba, Shuriken E... Shuriken Shuriken, corre, corre, corre, corre, corre. Vai, vai, vai, vai Toma, eita preula Eita preula Ó oh, o grandão, o oh, grandão eu tenho que acertar na cabeça dele, mano Meu Deus Ele levanta, ele é muito forte, mano Ele levanta, ele é muito forte Vai pomba, acerta ele, pomba Na cara Boa, garoto amigos, tu, tu, tu, tu. Fala aí, mano Quem é que manda aqui nessa rua, bicho? Fala quem manda aqui, mano Quem manda aqui? Fica aqui no meio da rua, seu Zé Ruela Tchau, vamos Vamos pôr minha shuriken, te amo. Vamos lá, boa, vamos lá. Vamos entrar aqui e ver se a mulher atende nós. Boa. Fica aí, carrinho. Pode ir. Vou ficar de vigia caso mais pragas apareçam. Tá. Além disso, é mais um pé no saco. Beleza. Nossa, o cara tá vestido de pomba. Meu Deus. Deixa eu me dar uma olhada no seu passarinho. Opa, como assim? Pobrezinho Antes era enorme Agora tá tão pequenininho Ó oh, pobrezinho Mano Velho que, que esse bagulho é muito velho Nossa, caramba será que é muito velho duas, duas Dupla, como é? como é que chama Dupla Tem, tem de duas formas, tá ligado Puxou da minha cabeça entretanto nem tudo está nem tudo está perdido ah descansar o espírito você precisa reconstruir seu viveiro Only de pombos assim vai conseguir recuperar todo o potencial dos seus pássaros beleza Infelizmente, não posso ajudá-la nessa missão, pois ela exige peças, é, peças e habilidades que não foram é, me dadas. Contudo, meus amigos alados comentaram sobre certo artista do seu ferro velho. Talvez ele possa ajudá-lo. Puta, a gente vai ter que ir no ferro velho agora. Vou marcar a localização e você vai até lá. Venha até aqui. Merece precisar o do presente. Meus lindos. Ela vai arrumar uns presentes de comida pra nós. Agora vá. Encontre o viveiro. Ah, Tá, ela arrumou pelos velhos tempos um pouco de comida. Então é, provavelmente ela me conhecia. Bom, esse vídeo tá um pouco grande. Eu acho que eu já vou finalizando por aqui. Porque, olha, tá até bugando aqui meu PC, cara. Mano, juro, meu PC tá bugando. Então eu espero que não tenha travado. Que tenha dado tudo certinho. Se você gostou, já sabe. Deixa o likezão maroto. em todo mundo. Não tô nem vendo. Joguei o grandão na rua, mano. E o bagulho foi um salsero só. Quer que continue essa história? Comenta aí, beleza? Tamo junto. Valeu, até o próximo aí. E eu fui. Tchau, tchau.